me far away, play these little games Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal E hoje um vídeo muito especial que é o vídeo de agradecimento de 4 mil inscritos aqui no canal Agradeço desde já de coração cada um que se inscreveu e a de se inscrever Pra gente conseguir cada vez mais levar os vídeos de trilha e de manutenção E tudo que a gente for fazer aqui no canal pra muitos e muitos mais Pra aumentar a nossa família, beleza? E hoje eu vim nesse lugar aqui bonito Que é próximo aqui da oficina, um lago que tem aqui embaixo Pra vir agradecer vocês é, tá meio balançando um pouquinho que eu tô segurando o capacete Aproveitando que hoje nessa data muito especial Esse vídeo não tá saindo justamente Quando a gente chegamos, 4 mil inscritos, mas é um agradecimento E também aproveitando para mandar um salve Que faz hora já que era pra me mandar Pra muitos amigos que estão sempre junto com a gente aqui Comentando os vídeos, dando a maior força Compartilhando E agradecer mais uma vez a todos que estão sempre participando com a gente aqui E gostam de assistir os vídeos da gente Peço desculpa por não estar tá colocando muito vídeo O quanto antes a gente vai estar tá trazendo mais conteúdo para vocês aqui Até ainda não consegui mexer no escapamento ainda da STX O escapamento dela ainda está bem zoado Está estourado ali dentro Ela nem está fumando ó. É mundo, velho Moto que não fuma não tem história Então, aí tá a cabrito. Agora nós estamos lá com o nosso colaborador aí O Alexandre da X-Graphics da ArtX as preparações, vai ter muita novidade por aí. E como de praxe, a gente veio aqui hoje nesse lugar bonito para mostrar para vocês que a natureza sempre está em comunhão e junto com a gente aí andando de moto. Vim aqui dar o um salve para todos os nossos amigos, beleza? Se você não for falado aqui, não se preocupe, vai ter futuramente o quanto possível eu vou falar para você o salve e tamo junto, beleza? <música> Vai, então eu vou pegar aqui a minha listinha, não é muito grande, mas talvez futuramente aí aumente. Lembrando que, se eu não falar seu nome aqui, fique sossegado que uma hora a gente vai mandar o um salve pra você, valeu. Bom, primeiro vou mandar o um salve lá pro Eulison Dyson da equipe de trilheiros Piacatu de Piacatu São Paulo. Aquele salve pra você e pra todos aí que aceleram aí e curte nosso canal. Valeu, brother! Um salve vai pro também pro Purga Vídeos, o outro salve vai pro Andrei. Kletenberg, pro Kayuri 4K Killer, pro Guilherme 6 e o Trilhas Rimelo, pro nosso amigo Bruno Mosca, ah cachorro Bruno Mosca, aí um salve pra você, um salve também pro CSC125 Cardoso, um abraço pro Thiago Motovlog, um salve um salve pro Lininho08, um salve pro Guto230, um salve pro Cadim187, um salve pro Persitaia, ó, os grandes Persitaia sempre aí acompanhando nossos vídeos aí. Um salve também pro Lucas Anjos199, pro Eliton Rubens, um salve, um salve pro Flávio Santos. Aquele abraço meu brother Um salve aí também pro nosso amigo Diego Gouveia Paz de, Do grupo Aralama de Araputi Um abraço aí pro pessoal de Aralama Final de ano tem trilhão aí E também um abraço aí pro nossos amigos aí Da garagem Funilaria e Pintura Aquele salve aí, tá sempre acompanhando Sempre tem dúvida, pergunta pra gente Como diz aquela história A gente tá aí, a gente passa o que a gente pode Se a pessoa perguntar assim que possível a gente responde e desde já mais uma vez agradecer a todos os 4 mil inscritos que estão hoje no canal acompanhando a gente. Também quero agradecer a todo mundo que está seguindo também lá no Instagram no Instagram tem uma quantidade maior de, de visualização, uma quantidade maior de pessoas seguindo a gente, a gente está quase chegando a 15 mil seguidores no Instagram, segue lá, vai estar tá aparecendo aqui nas redes sociais aqui embaixo, no Facebook também a gente está direto divulgando as coisas lá então se você quer participar da família TG Sinatra, quer estar tá ativo, quer saber o que a gente está fazendo hoje eu coloco mais stories lá no Instagram, se você quiser saber o que a gente tá fazendo dia a dia corre lá participa segue e tamo junto rapaziada muito obrigado por ficar com a gente aqui nessa vista desse local, lugar, lugar muito bonito nesse lugar nesse local muito bonito entendeu porque natureza é assim a gente faz parte dela respeitando sempre lembra a natureza a gente tem que respeitar ela tô aqui com a STX -zona, dando aquele balão suspensão tá ruim <risos> Escapamento estourado, o carburador resolveu e um pouquinho, tem que achar uma, uma, uma subidinha para subir para ver se ela vai engasgar ou não. Mas esse vídeo vai ser um vídeo muito curto. Mas é um vídeo que como eu digo Tem um conteúdo muito importante Agradeço desde já a todos que estão assistindo Desde já peço que se inscrevam no canal Faça parte da família TGS na trilha Deixe seu like para fortalecer a gente para dar aquela força para chegar com muito mais gente E tamo junto, galera Muito obrigado, fiquem com todos com Deus E se Deus abençoar e for a vontade dele A gente faz o próximo aí de 5 mil, valeu? Tamo junto, até mais Eu lhe sou Dyson, Dyson Eu, eu lhe lição... <risos> Acho que é fácil, a gente quer com vergonha com gravar. Vamos lá! Ah, vamos embora, gente! Todo mundo sabe que sempre a pessoa tem que voltar para buscar